Esses dois MC vão cair no bug bug E o que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Sunday. Pode, hoje eu chego e deixo meu legado, hoje cê não vai ganhar de mim, nem roubado Mas tá suave que a rima que é concretiza, acabo com você e hoje eu mancho a camisa Porque mano a poesia sangra, acabei com você e você vai voltar Pra sua casa sangrando isso pode pá, hoje gu, pra bater em mim não dá Mas pode pá mano, se chega e tem instante, Você pode até tentar ganhar Mas é só uma mirante, mano tá legal, eu chego aqui é sem massagem Cê ganha de mim tio, é só uma Minagem, mas tá suave, mano, eu chego aqui e vou falar Se você tiver no deserto até uma água Eu vou te estender pra te ajudar .É é é. Eu, coração... é. <tiques> Mas demorou, acho que você sai com mágoa se fosse luta parça, você pediria água. Ou pede pra sair, cê vai correr daqui. Cê sabe, mano, que você nunca é MC. Porque você só faz aqui entretenimento. Infelizmente você não mostra discernimento. Nunca honrou aqui o um elemento. Não mancha a camisa, que essa rima, merda, mancha o movimento. Então se fala sua. Assim, cê sabe meu chegado. Independente de tudo, vai ser finalizado. Porque essa rima que tá entregue, volta lá pro funk, eu. Livrinho tá de web. Você é um venturino e no cérebro, parou sua ventoinha Parei oh! os pensamentos, então não movimentando Sabem que eu tô esquematizando Porque meu freestyle é legítimo Eu torturo sua espinha Torturo seu espírito de todas oh! as formas possíveis Tipo espiritismo, minha rima vai sendo cuspida pelo organismo Porque você aqui só presa estética Um MC pesado com uma alma esquelética, não dá oh! Você não deixa o um legado Meu aliado, eu sou tipo Isso que eu tenho interpretado Porque você sabe que vai ser complicado Infelizmente hoje se aparece no compilado Entendi, esse é meu recado Sou tipo Aquiles, bota a cara Por isso meu nome é lembrado yeah, yeah, yeah, yeah. Aí. Ah, ah, ah. É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, ó se dois MC vão cair no bang bang, o que vocês querem ver? Só que... Mas se dois MC quer cair pro bang bang, o que vocês querem ver? Só que... ah. Pode ir pra que eu mostro aqui como é que é Cê pique o Aquiles, hoje eu corto os seus dois pés E hoje você vai voltar pra sua casa a pé Olha que engraçado, eu não vou te ajudar, né? Mano, na moral, cê vai sair ajoelhado Acabei com você, ainda deu um chute no seu rabo Mano, cê é fraco, mano, cê é um otário Você pode até tentar, mas cê aqui é um ordinário Você quer falar que cê vai virar, é o esqueleto Eu pego a sua esqueleto e quebro igual um graveto Mano, na moral, cê não aguenta na improvisada Mano, cê só tem decorado e não me Assustinada, cê até quer tentar até mudar a voz. Cê fez assim, assim, você não ganhou, bicho é feroz. Vocês ouviram, vocês decidem, meus amigos. Renan de 3, 2, 1, vota 1 a 0, Gu, plateia. Quem gostou da rima do Gu faz barulho. Quem gostou da rima do Venturini faz barulho. 2 a 0, Gu está na próxima fase. É isso, rapaziada. Muito barulho para os MCs.